Street Fighter e a fantástica máquina de lutar Shulial Arrow Where are you looking Round one. E aí pessoal Aqui é a Paloma Estou jogando nas casuais Estou jogando com a Chun li enfrentando a Kami Chun Li Estou jogando com ela em homenagem ao Rioran. Espero que ele não se ofenda com a minha humilde Chun li aqui no testando personagens mandar uma farofa de milho Mandou a farofa aqui que não adiantou em nada Continuar <risos> aqui usando minha perna Caminho usa o dela também, mas A minha é mais poderosa Vou tentar aqui Vou Usar o meu poder aqui Não batendo E morreu Round 2 Dano. Que cookie que é no combo Vou do outro lado Batendo enterou. Fica quieta Você para de querer bater na policial Vai ser presa Pronto aí cair minhas pernas Para de defender Cair na defesa né só nesse golpe de cima. Ela vai querer por baixo depois? Toma. Vai, morre! win. Uh! Vamos continuar aqui a partida. O que será que aconteceu com que You gonna get paid for this, right? I don't do nothing for free. Round 1. Fight. Então pessoal, eu continuei aqui nas casuais E veio o Balrog Meu, agora lascou Se cumprido Esse meu Kikuki não vai dar em nada <risos> Usar bastante as minhas pernas Pular bastante, que a porrada dele é cumprida Olha o então, meu também Essa porrada Ele tá defendendo aqui, para de defender. Eita! Chega de porrada. Farofa. Toma minha farofa. Eita! Que defende gente. Vai, toma meu golpe bonito, morre. Tá preso. Vai com as pernas mesmo. Eu sabia que ele ia vir com tudo. Ó. Oh, as pernas ainda não parou, não. tá só assim, ó. Que bom que ele tá defendendo. Farofa de milho. Vamos aqui todas as farofas. Não, ele tá defendendo Não faz nada Ah, você tá defendendo Pra vir com tudo depois Com essa sua mãozada Tô aqui Ainda dá tempo de defender Eita, cascudo Ele tá pensando o que vai fazer Mas só tem um risco de vida é assim por baixo mesmo. Uh! Feito sim! You win! Round one! Fight! Não, agora o cara vai vir! Gol. Eu vou usar tudo! helicóptero aqui dela, aqui das pernas. Agora é só bater mais um pouco. Mais um pouquinho uh! What the hell mesmo Round two. Eita vamos vou e continuar usando minhas pernas <risos> As pernas, o helicóptero e tudo Eita, ele bateu em cima Vou aqui minha mãozinha. É porque a que é bem leve de se jogar, né? Para dar o zangue F. Dá pra sair rápido dos golpes? Eita! Uma farofa de carne seca. Toma! que na cara!